Tá Nossa, And if you 10 yards você back first down? First down, that's right. that's confusing. essa música. O nome é é tão bom. Ó, oh, eu vou ser bem sincero. Mas... Okay. Nenhum desses bairros buildings look um like a mirror. para well, o Ground. Grounds. Deve ser ver a maioria dos campus de lá. Vou ser bem sincero. Nesse jogo aqui, a Ellie é a minha personagem preferida. Já no 2, o 2 é meu personagem preferida, é alguém que provavelmente ninguém, ninguém não, né? Com certeza tem alguém que pensou. Mas é uma personagem que eu acho que a maioria das pessoas não pensa nela como personagem preferida. Mas no 2, o meu personagem preferido é a Maria. Eu gosto bastante dela no 2. nos 10 55 tá Ah, aqui eu vou achar o... é verdade, nessa universidade que eu acho o lança chamas. Ou seja, nessa universidade tem um né Né? Um asco. Como eles dizem em português de Portugal. Escute. Mais cinco minutos para a gravação. Bora, Carlos! O dois a gente é o J-Pan, né? Se não me engano. Ou o J-Pan é o da Dina? Não lembro. Tá. Já vi uma crafting table ali. Eu posso pular essa aqui com o Carlos? Não. Sim, posso. Ok. Eita. Os bugs. Nossa, esse mapa não é online. was <risos> <Isso> fun <foi divertido. risos> Bora lá, vamos pra crafting table Porque pro outro lado é pra passar Você? Pode ficar com Kellas. Que isso mano, Kellas é mais legal Olha o cara aí Acho mais legal o nome Kellas. Inclusive meu próximo é uma estimação, se eu tiver outro Vai é se chamar Kellas. Em homenagem a um sei que jogo, hum. Hum. eu não vou entrar aqui party, their lives. Lancha-chamas! Uh, putz, pior que eu não sei se eu deixo lançar chamas no lugar da 12, velho. Até que eu troco de arma rápido, eu vou deixar ele na 12. Vou carregar? Não. Então tá. Deixa aqui, aqui. Essa arma eu não te dou nem ferrando, tá? Vamos avisar. Eita, pera. Ele tá banca de trabalho, mas espera um pouco, porque aqui tem cinco peças. Aqui tem cinco pílulas, olha, eu estou em 60. <risos> se eu não chegar a 70, acho que eu vou chegar em 10. Eu não sei se eu vou lá em cima antes, mas é que eu. Pior que eu não lembro se lá em cima é pra passar ou se é pra passar lá no outro lado. Eita, derrubei tudo. Nossa, mas. Isso aqui é tão leve assim? Estranho. Tá, vamos vir aqui então. Time to go to work. Pra garantir que eu não vou pular isso aqui, eu vou vir aqui. Nossa, estou com todas as armas. Eu não vou upar isso, aqui, upar isso aqui Não dá pra upar isso aqui O arco é minha principal Depois veria essa E essa, essa aí essa aí essa Essa, essa E essa Dá pra eu não upar só uma delas É isso 640, de 40 Precisa de 40 Precisa de 75 os outros precisa de 5. Ah, não tem 4 Aqui 75. Ah, é só dar tá de isso aqui, velocidade tá de recarregamento. E deve ser muito importante para um lança-chamas, né? Até tá porque é um lança-chamas. É tá, então bora subir. Machete, já tem um. Ah, ele pega o machete aqui. Achei interessante. <risos> Aí ele com a faquinha dela, trocar pelo machete. Que eu tô aqui Ok, que é no segundo andar eu já deduzia Oh campamento There was a lookout here That's a good sign. Tá cheio, tá cheio eu não preciso fazer nada né Não E Deixa eu vir aqui Tá, então deu Ah vocês acharam que eu não tinha visto o papel né Haha ah. Tá aí Abrigo ninho do sniper Ou de sniper uh, 29 do 8 Nada. Não disseram que iam chegar pessoas. Por que é que estou aqui se não acontece nada? 1 do 9. Ainda nada. Mark, não, não te queixes. Aqui tem muito tempo para ler. Estar de guarda no laboratório de ciências. De ciências. Isso é miserável. 14 do 9. 5 recrutas novos na zona de quarentena de Chicago. Entrada. Ah, finalmente, um deles deu-me um maço de cigarros por fazer um bom trabalho. Fiche. Eita, cliquei no botão errado. 5 do 10. Seis gajos do, que, do quartel general, entrada. São precisos seis gajos para entregar um caminhão? A situação lá fora deve estar pior do que pensava. Entrega de provisões do, uh, do quartel general, entrada. A propósito Tirei duas maçãs dos caixotes Deixe Deixei-te uma, uma Aproveita 31 10 10 milhões de lobisomens Entrada Deixei-os entrar só pra ti, André Felícia das bruxas Ux. 5 do 10 A equipe de reconhecimento foi procurar mantimentos na cidade Saída A equipe de reconhecimento voltou Entrada o Roger gritou comigo por dormir Idiota 20 do 12 Um biólogo de São Francisco Entrada o gajo é um palhaço. Cuidado com ele. Três recrutas novos como escolta. Entrada. Pelo menos desejaram-me um Feliz Natal. Não me apeteceu dizer que sou judeu. Não. 22 de 2. 10 cachotes do hospital. Muitas coisas de laboratório. Entrada. Ok. Isso aí, então. Tem como Não tem como subir. Então, bora descer. É, a crafting table dessa vez foi bem ruim. Não tinha muitas peças. E as caixas Eu de julgamento um vi também não. Agora vamos seguir, vamos lá ver os mais cacos. Não tem nada. Eita, o carro está bugado aí. Vai, desbuga! Beleza! Nada aqui. Tem uma conversa opcional por aqui. Mas é quando a gente vê um símbolo de vagalume na parede. E agora, pra onde é que era? Tá, pra lá não é. Provavelmente é pra ali, então primeiro eu vou explorar ali. Ah, tá ali o espelho. Tá. Continuando, uh, vamos vir para cá. How many people do Fireflies. Uh, I reckon it takes quite a crew Pode ser. Aliás, eles tinham uma riding né, Peraí, aqui é pra passar. Aqui é para avançar, então eu quero ir pro outro lado. Nossa, a parte da universidade é a parte que eu menos lembro, cara. Tipo, eu lembro do que acontece meio que pro final. Eu lembro que eles estavam fazendo experimentos em macacos. Uh, eu lembro que o Joey se machuca, é claro, né? Isso é meio difícil de esquecer. Uh, até porque é isso que faz a gente jogar com a Ellie. E eu lembro que tem um Bayaku nessa, nessa universidade, mas de resto eu não lembro praticamente nada, cara. Eu não lembro. Nenhum. Nossa. Eu lembro metade da universidade. Opa! Ah, deixa eu agarrar. Beleza, então vamos voltar pra lá. E vamos continuar. Eita, deu um som bizarro. Caraca! Tá. Ah, eu lembro desse puzzle também. Esse puzzle aqui é bem legal. Eu acho que é legal. Esse puzzle dessa sala aqui. Gabriel Sportão. Acho legal. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, Sounds like runners. Stay with the horse. Principal. Yes, I don't want him running off. I'll be right back. Puf. Cadê minha granada? O problema é que é corredor, né? Corredor me vê. Tá, aqui eu senti alguma coisa não? Então, vou entrar por aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Se não encontrar, tá suave. Mas eu acho que não, acho que é só lá naquela sala que tem. Acho. E eu espero que eles não saiam daquela sala ali também, né? Daí eu posso fazer... montar uma armadilha. Tipo, colocar uma bomba de prego e fazer barulho em algum lugar. Ahn... Uh... Vou tentar com essas duas aí. Se não der eu vou com a mini caçadeira. Ah, eu tenho uma chat também. Então isso é bom. Sobraram, dois, quatro! o mais útil desse jogo, vai. Puta merda, que bomba boa. Eu também. You being up there all by been cool. just... Nossa, a característica aí é da Ashley Johnson, mano. É da dubladora da Ellie. Dubladora, é ela que faz a Ellie, né? Ela também faz o mock porque o Neil Druckmann, ele perguntou para deixar o, as, o Troy Baker e a Ashley Johnson mais dentro do personagem ainda Ele perguntou para eles o que, que eles gostariam de ser se eles não fossem atores E o Troy Baker disse que gostaria de ser cantor e a Ashley Johnson disse que gostaria de ser astronauta Então o Joe tem esse negócio que ele toca violão e a Ellie tem esse negócio que ela gosta do espaço e tudo mais Eu, eu gosto também, eu acho muito da hora a astronomia Astronomia é uma ciência que eu estudo à vontade, assim, eu não estudo só porque eu tenho coisa na escola, por exemplo. Até porque eu nem tenho na escola. Mas eu chego, se eu chego em casa e penso, ah, mano, quero ver alguma coisa de astronomia, eu vou aí e pesquiso, tá ligado? Não é um negócio que eu tenho preguiça de pesquisar coisas coisa do tipo. Astronomia é um negócio que eu realmente gosto. Tivemos de improvisar a porta para o gerador de cima. Por favor, usem-no com moderação. Gerador de... Use it spring, yes, we're running out of gas. É, gerador de gás? Tá ficando sem gás, alguma coisa assim. Porque não traduziu tudo, bugou. Low juice. tá. Eu gosto desse puzzle, cara. Esse puzzle é legal. Esse de seguir o fio, acho legalzinho. É uma olhadinha se ninguém dropou nada, né? Nas explosões lá em cima. Nossa, matou tá só um por explosão. Ali embaixo matou uns três, se eu não me engano. Esqueci, que matou só um pra explosão. Caraca, que paia! Ah, dá pra me recarregar isso aqui? Dá. Olha ah, o barulhinho que legal. Eu não acho que eu vou usar o lança-chamas no Baiacu, tá? Por mais que eu possa, tipo, não é que eu vou usar o Baiacu pra muita outra coisa. Não, não é que eu vou usar o lança-chamas pra, pra muitas outras coisas. É, eu acho que eu não vou usar, acho que eu vou usar o Molotov. Porque eu acho que o Molotov tem muito mais precisão que o lança-chamas O lança-chamas lança eu ainda posso errar o tiro e tudo mais O Molotov ele mira automático Então é mais seguro, é mais preciso Bom, mas o, mas o Molotov eu tenho que craftar E o, o lança-chamas só tem que pegar munição É, talvez eu use o lança-chamas Seja mais interessante eu usar munição do que eu craftar alguma coisa Gastar recurso Recurso que dá para fazer um kit médico. É, não, não. Tá. Retiro o que eu disse, eu vou usar o se chama. <risos> Bora lá. Nice. É, ele não disse nada. Então tá, né? Eu também não sei se acontece alguma coisa lá embaixo, né? Só um gerador ligando. Olha só o plastia desse lugar, velho. Nunca tinha parado para reparar nisso. Alô? Quer abrir? O que é você? O que você quer? Que você quer? Eu, quando eu era criança eu queria ser... Uh... A singer. <risos> Shut up. I'm serious. Sing something. Ah, uh, não. Come on, I won't laugh. I don't think so. Joel, please. <risos> ah, baby. Nossa, Ellie. If I have to hurt to lose you. Eu ainda perreto. Inclusive, Bremel, isso é uma boa música pro Bremel, tá? Agora, mais da metade do, do, das pessoas que estão assistindo esse vídeo ficou confusa. Só uma não vai ficar. Só uma não. Talvez mais de uma. Mas... né. Mas isso seria uma ótima, uma excelente música para o Bremmel. Fica a dica aí. here. só olhar a tradução que você vai entender porquê. Mano, já que tem esses montes de, expl de exploração, se quiser eu posso explicar quem é Bremer, porque né? Eu vou ficar explorando aqui. Mas eu, no, nos tempos livres, digamos assim, <risos> quando eu não tô jogando videogame, eu tô jogando RPG. E Bremer é um bardo, que é o personagem do meu primo. E, bom, ele tem uma história que essa música se encaixa muito bem. Então, tá aí a explicação de quem é Bremer. Nossa, as folhas é bonitas, bonita né? Cadê os macacos? Olha o macaco! Não, eu preciso ir com o Kellas Para aí! Nossa, tem um chutão na ele olha. Ah, tá ali! Ah, é! Macaco, olha o macaco! Aí. Meu Deus, esse lugar é muito grande, velho. Eu demora três vídeos para explorar. Tá, aqui não parece ter nada, vou olhar por cima. É errado demais eu pensar em, ter, em dar um tiro no macaco pra ver se funciona. Um <risos> tá de um macaco. Tá. Isso aqui parece a entrada do, do zoológico do Madagascar, velho. Né? Só que eu não tô nem zoando. Olha aqui. Tá não, não parece, deixa eu ver. Nathan S, -S, -S Tá, pra onde é que... Mano, onde é que é pra passar, velho? Tem aquele lugar. Aí, se eu vim pra cá, tem esse aqui. Que é grande também. Opa, ali que é o diálogo opcional. Aqui... Tá, aqui não é grande. Aqui dá pra dar uma olhadinha. Suave, não tem nada. Aqui... Eita! Tem outro lugar aqui, mano. Tá. Olha, eu vou meio que por, por sentido, se ali tem um negócio que é meio que, uma, que um diálogo opcional, eu imagino que seja ali que é pra passar, então esse lugar aqui eu acho que não é pra passar, esse aqui é um dos que eu quase tenho certeza que não é pra passar, então eu vou começar por ele. Não tem nada, vamos subir. Ah, vocês nem fazem ideia a... a... Durante a semana inteira Aqui, Esses vídeos de Life is Strange que saiu Eu gravei semana retrasada E eu não joguei mais ele até agora Porque eu quero gravar pro canal, né? Eu não quero ver o jogo antes de... Não quero fazer o jogo depois de já ter gravado Tipo o The Last of Us, que eu sei tudo que vai acontecer eu não quero Eu quero gravar pro canal Mas eu tô alternando entre uma série de Life is Strange e uma série The Last of Us E... Nossa, eu tô me coçando tanto para não jogar Life is Strange durante a semana, cara ah, tô louco pra jogar. Quero continuar muito. Tá, então, eu cheguei em 70%. Em 75, velho. Eu vou fazer a vida mesmo. Manual médico volume 2. Melhoramento de eficácia no terreno das medidas de primeiros socorros. Esterilização. A esterilização é importante para se obter a eficácia nos cuidados médicos no terreno. Embaixo estão técnicas para esterilizar um ambiente não esterilizado. Ok. A esterilização é essencial para se obter eficácia no tratamento de feridas no terreno. Vamos repetiu a frase. 1. Um, se não for possível lavar as mãos ou a ferida, limpar mãos e feridas com iodo, álcool ou urina. Ah, interessante. 2. Uh, retirar todos os fragmentos com ferramentas esterilizadas. Tapar mãos com pano ou saco de plástico esterilizado para limitar contaminações. 3. Irrigar a ferida cuidadosamente com água limpa. A água pode ser esterilizada no terreno, fervendo-a durante 15 minutos. 4. Cobrir a ferida com, ligadura, com ligaduras esterilizadas, fervidas ou embebidas em álcool. Cercar a ligadura antes de aplicar na ferida. Deixa eu ver uma coisa. Uh, eficácia no terreno das, me, das medidas de primeiros socorros. A esterilização é importante para se obter. Ele não repete no livro, mano. O que que... Por que em português ele repete a esterilização, a esterilização e aí depois ele repete de novo, ué? Que sentido. Precisamento de média de guerra e de emergência, ok. Abre aqui, engrenagem, engrenagem, não tem nada. Aqui, opa, bala de búfalo, isso não é um bom sinal na verdade. Se o jogo tá me dando recurso de uma arma que mata hit kill. 85. Eu tô conseguindo muita pílula e eu achando que não ia conseguir até o final. Tá, agora eu vou ir lá pro outro lado, porque eu acho que esse aqui é o pra passar. Então eu vou ir lá no outro lado. Pô, ele podia ter feito que lá do outro lado é pra passar, né? Se bem que tem essa possibilidade, eu não sei. Mano, eu vou vir aqui. Eu acho que vai dar pra perceber olha, olha. se for pra passar ou não. This is good. Tem mais. Tá, é aqui é pra passar, de certeza. Deixa eu ir lá pro outro lado, então. Tá. Bora, Kellas! Sucrilhos, Kellas! Ai! Uma montanha profile. Eles estão no mesmo lugar. Ah, dá no mesmo lugar. Ah, tá, tá. Então os dois são para passar. Ela falou alguma coisa naquele ali? Eu acho que não, né? É continua aqui tem tá alguma coisa não aparentemente então vamos vir pra cá onde eu preciso ah esse aqui também é legal adoro esses, esses enigmas da universidade por mais que eu não lembre dela disconnect generator when not on duty desconectar o gerador quando não está em é chamado Esse dever ah uh, dever como está servindo aí pronto já chega is another generator nice ah, so close alô que rafa essa looks like they rig this up as well mano nem precisava dar a volta velho só right, tu ahí you stay here and... Ah, tá, tá. Ok, ok. Watching? Precisava da antsy. Entendi, entendi. Eu ia falar que era só puxar o negócio com a arma, tá ligado? Mas tem que conectar lá no, no gerador, então não funcionaria. Dormitory. Eu acho que é um banheiro. Tá com, tá com cheirinho de perseguidor, mano. Mas eu acho que aqui na universidade não tem perseguidor, então não sei. Mas está com um cheirinho de perseguidor isso Estou em 90? Sim Falta só 10, velho 10 eu upgradei a minha vida máxima Opa, vamos ver aqui Mapa do complexo da UEC Universidade Estadual Não, Eastern University of Eastern Colorado O mapa do campus da UEC Nossa, eu não consigo ler essa letra, velho Slime Press Nest Foi a única coisa que eu consegui ler Eu não tô confiando que aqui tá suave, cara Acho que deve ter algum bicho aqui, mano A última vez que eu fiquei sozinho deixar ele cuidando do, do cavalo Do Kellas. Tinha bicho, então eu Tenho quase certeza que aqui vai ter bicho É aqui o Baiacu? Não, né? Mais pra frente Ou é aqui? Nossa, eu não tô confiante nisso, não, velho. 4201. Um. Trapo, eu tô full. Tem qualquer coisa que eu tô ficar com trapo? Não. Uhum. Yep. Pera aí, tem sim. Beleza. Uh, tá. Álcool. Acabei de fazer kit médico. Aqui. E aparentemente, nada aqui. Também não estou escutando nada, então... Ok, pílula. Falta cinco. Cinco eu consigo para minha vida máxima. Diário. Diário de aluno. 18 do 1. 9 meses à espera e ainda nada. Não sei nada de ninguém. Encontrei mais algumas latas de comida na cantina. Mas não vão durar. Tive um incidente na barricada oriental, mas continua tudo seguro. Ô oh, louco, eu achei que ia ser diário de um aluno nos, na, antes da pandemia. 31 do 1. Consegui ver um grupo daqueles, daquelas coisas a correr. Vi um que parecia a Heater. Heater. Se calhar, era Heater. 10 do 2. Como há poucas pilhas, agora só ouvem o rádio de noite. Desisti disso desde a última transmissão. Já passaram três meses porque se dão ao trabalho. 25 2. A Cheryl saiu pra fumar hoje. Disse que precisava. Ficou fula quando deitei fora a droga dela. Caraca, não era cigarro normal. Não percebe. Não percebe. Temos de manter a cabeça limpa. Alguém tem de ir à cidade para trazer mais provisões. Provavelmente serei eu. E aparentemente ele não voltou. Aparentemente. ou ele não voltou. Se voltou. Eu vou encontrar ele daqui a pouco. Tá, esse ali é trapo. Eu não lembro de pensar de nada com trapo. Caraca, eu escutei o que elas daquilo. Eu não tô confiante não, velho. acho que vai aparecer algum bicho daqui a pouco. Engrenar... e munição de búfalo. Não é de búfalo. Nossa, não é búfalo, é é o Diablo. Diablo. Dammit, é, aqui que tem o Baiacu. Era um Caio? Não tem um negócio que eu caio e, tipo, o chão cede, aí eu caio e aí li que aparece o Baiacu? Estranho não é assim que aparece o barco. O chão, o chão, no caso, não cede, né? Eu já tenho que descer por aí. Puts! O barco não tá ainda, né? Ou é aquele lá? Não, pelo lá tá tamanho tá convencional. Tá, vou ter que ir. Mano, full arco, cara. Pior se eu, nossa, o pior é que o instalador pra matar de arco eu tenho que acertar na cabeça, se eu não me engano. Se eu errar já era. Ah! Odeio esses bichos doido! Ah! Eu achei que tinha acertado na cabeça! Eu consigo recuperar uma delas, né? Aquilo é o Baiacu. Aquilo é o Baiacu, ok. Ele já está ali. Nossa, o som que esse bicho faz é muito doido. Olha esse bicho, mano, parece alguém arrotando. <risos> Eita, me mexer rápido demais, hein? Tomar cuidado. Tomar cuidado com o que tá no chão também, porque as coisas que estão no chão faz barulho. Pô, e se eu deixar... Uma dessa aqui... Agora eu já fiz. Agora eu vou ter que fazer. Em algum lugar e... E... Jogar uma garrafa. Pior que vai ter sempre um instalador que vai chegar antes, né, cara? Queria que eles chegasse mais ou menos no mesmo... A mesma... O que eu posso dizer? Velocidade. Mas acho que você tem sempre o que vai chegar antes. Já sei, eu vou deixar preparado a. Olha o cara rodando aí. Eu vou deixar preparado a. o Molotov. Não escutaram? Ah, mas nem Fernando que me ajudaram. Então eu vou ter que fazer do modo suicida mesmo. Tá aqui. Tá, vou colocar ela um pouquinho mais pra frente pra não ter espaço atrás. Eu vou colocar ela, tipo aqui, ó. E agora tem espaço atrás. Deixa eu pegar o. lança-chamas. Quantos um? Achei que ia levar no mínimo uns dois, cara. susto, doido! Sai o bloater, bloater, bloater! Ah, errou! Tá, cadê o outro instalador? Falta um! Ah, eu tô preso aqui! Cadê o outro instalador? Falta um! Tá lá! Peraí, o bloater tá entrando aqui? Se ele entrar, eu tô com o molotov nele! Rápido! Ah, Tá ali, tá ali, tá ali. Acho que ele é cego também, né? Que isso? Ele vê? Acho que ele era cego. Instalador. Acho que aqui alcança, né? Nossa, esse bicho dura, velho. Até com essas chamas. Tá. Agora deixa eu pegar os suprimentos, porque... Eita! Isso não é um bom sinal, velho. Joey Warren. 310. Isso não é um bom sinal. Acho que os... Os perlampos já foram pro saco. Bom, eu sei que já foram, né? Mas... De qualquer jeito, se estivesse no um lugar do Joe, eu acho que isso não seria muito um bom sinal. Tá, eu só com um uso, mano. Vou trocar o machete. Oxe, tem um reflexo muito estranho aqui, ó. No quadro. Tá. Vamos lá. Eita, por que eu tô correndo assim? Tem mais alguém, tem mais um vivo, mano. O Joe tá correndo estranho. Ele tá correndo como se estivesse em combate. E a música de combate não parou, inclusive. Lâmina e lâmina. Deixa eu ficar ligado, né? Porque se chegar um por trás, eu... eu levo um susto que nem eu levei. Lâmina e lâmina. Acho que eles pensaram que eu ia usar a faca aqui. Eles têm tanta lâmina. Só que esqueceram que faca também se faz com fita, né? Não usa explosivo, por favor. Eu quero fazer. Ok, retiro o que eu disse, a fita tá aqui. É, vou fazer isso aqui. Tanto eu não uso explosivo para mais nada, seguido. Ele ainda tá correndo estranho. O Joe ainda está correndo estranho Eu tenho que parar a gravação daqui a pouco Ai, cliquei no botão errado A gente o no botão certo, mas eu não, não queria ter pego E aqui, aqui não tem nada, né? Tudo bem, é isso? Deixa eu vazar daqui ver que aparece algum outro bicho Aqui dá pra passar sem matar. Eu lembro que eu já passei sem matar nenhum bicho. Beleza. Nossa, tô com calor, doido. Caraca, que tá. Chegou, chegou outono, mas tá um calor caramba ainda. Tanto que eu estou de camisa. Eu mirei, mas ele não, não mirou porque estava fazendo a animação de tirar a máscara. Isso, prioriza a máscara. Não prioriza a mira. a ah, Quarta 209. Nada. Nota... Recorte de jornal. Eu fiquei em dúvida se estava gravando ou não. Exército dos Estados Unidos cancela esforço de busca, de Les Benioff, escritor de guerra. Após o último relatório da OMS, que calcula que até 60% da população mundial está morta ou infectada com a pandemia ICC, o exército dos Estados Unidos emitiu um comunicado onde cancela todos os seus esforços de busca. As regiões até 16, 16? 16 km do perímetro de cada zona de quarentena continuarão a ser patrulhadas, à procura de civis que pretendem entrar, mas não serão feitos esforços para encontrar quem esteja em zonas de acesso difícil. Procurador-geral Arthur Monroe deixou isso bem claro numa carta. Encontrei isso na cidade. Que merda é essa? Não vem ninguém? Putz, aí posso aumentar minha vida máxima? Nice. Oh. Agora sim é o modo de. A distância do de modo escolta. Caraca, olha a minha vida, velho. Now I have a great life. Ah, velho, é por isso que o Joe tá mais novo no 2 porque ele ganhou vida máxima. Tá pegando, o Joe dá uma flicada. Opa, engrenagem, explosivo, agora vem explosivo, né? E fita. Eu poderia usar fita aqui, velho, mas ele também usa tesoura, eu não tô afim de usar tesoura. Pera aí, isso aqui não usa tesoura? Ah, tá. É, eu não tô afim de usar tesoura agora não, hein? Então eu não vou fazer aquilo ali não. Beleza, vamos voltar lá, que é onde eu tenho que ir. E ligar o gerador. Tá pega! Cuidado! Toma! Cuidado aí! Eu, bem. eu não! Você é louco! Eu vou vazar! <risos> é, calma aí. Eu acho que a melhor escolha é melhor escolher abrir o portão e depois eu ver se tem alguma outra coisa Porque se aparecer mais infectado, aí ele ajuda então, Tem que levar o um carrinho até tá lá Aí ele fica olhando as minhas costas aí, hein? Não, eu não quero... Tá, aqui tá bem mais perto. É isso aí! Bora ligar. É bom que tenha gasolina. Vroom! Vroom! Vamos tentar the gate. Ai, só, Vamos lá os clickers. Você acha que eles eram fireflies? É, não. Você catou um pingente cheio que eles não tão Bill usou eles como forma de defesa. Talvez eles doing fazendo o mesmo. Sim, eu see ver tem esse cara tem um pedinte de vagalume de um baiacu doido. É claro que são os, os, os vagalumes. Hein? Bora, aquelas. Nada. Vamos pra cá então. Chegando. Ah, aqui tem uma. Não, nada. Yeah, I'd expect to see someone by now. Let's get inside. Tem uma tipo uma guarda, uma espécie de zona de quarentena dos fagundes. Ah, o coo. Cole... Eu também dando. Não, eu tô com a vida cheia, até o meio à vida, inclusive Tá, aqui Você temos O que? Universidade? Não Não, não como estudante, pelo menos Eu tive a student, at least. Uh, I had Sarah quando eu era muito jovem Por um tempo Ok Muito Ah, eu não... Eu, eu, eu, isso que eu tava estranhando. Ué, eu não lembro o que aconteceu com o casamento do Joe. Como é que ele vai falar agora? Mas ele é, não fala. Mas aí vai ter curiosidade pra saber da mulher do Joe e tudo mais. Porque ele vivia sozinho em tá ligado? Será que a menina só, só foi ou será que ela morreu também? Tá De alguma doença antes da pandemia, tá ligado? uma coisa do tipo. Não é aqui que a, a Ellie dá a foto da Sarah pra mim, que ela disse que pegou do Tommy? Tá, ah, mais engrenagem. Engrenagem. drenagem E peças, tá Eric Griggs 111 Uns corvo Tá, preciso passar com Kelas Eu cliquei triângulo para chamar o cavalo que nem no das topas 2. Calma aí, L. Bora lá, aquelas. Ai. <risos> Isso aqui dá pra mexer? Parece um daqueles negócios que negócio dá pra mexer. dá. Então provavelmente eu vou ter que subir em algum lugar. Ah, eu acho que era um caminhão. Eu acho. Se eu não me engano, né? É, lá tá a janela que a gente tem que entrar eu tenho que subir pra um caminhão, se eu não me engano é isso. Oxi, não apareceu o botão. Tá, mas eu tô ligado, né? Tô ligado. Não sei pra onde hoje a gente tem que ir Pô, parece que vai dar o temporal doido. Tá feio as luzes Tá um ventinho daquele, bem daquele ventinho de pré-temporal, tá ligado? É, ué? É, que... Nossa, agora que apareceu Ah tá, então não é no caminhão, é aqui que eu tenho que ir. Não tá ferro Ele tá trancado. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Ele não tá em ferro já, Joe. Ele tá trancado, é diferente. Tá, deixa eu lá pegar o.. O lixo. Deixa eu pegar o lixo. Também, esse lixo aqui, também tá quando a gente mexe ele parece tão leve, ele tá cheio A uniche de madeira ele tá cheio, mas olha só, ele é levíssimo. Ou o Joel que é forte pra caramba, também tá tem essa opção Mas não acho, o Joel não é um super humano Ele só é fortinho ah. Quebrou a corrente não, não é que tinha, isso Ah, tem que o caminhão, viu? Ele disse que a gente ia ter que subir um caminhão então não estava errado não Vou Deixar o Kellas aqui Tá cuidado Kellas não vai morrer Eu sei que ele não morre Não agora pelo menos Beleza. Nossa, que iluminação era aquela. Tá. O que é que tem aqui? Ah, ali. Nossa, eu nem tinha visto. Eu buquei muito, eu achei que tava indo pro lado certo. Ué. right, we're inside. Come on, kiddo, give me your hand. Let's look around.